Oi, no sábado eu perguntei no meu story se vocês tinham alguma sugestão de tema para falar e uma amiga sugeriu que eu falasse sobre como economizar dinheiro, como guardar dinheiro então hoje eu vou te dar 6 dicas eu tu conseguir guardar dinheiro a primeira dica é, antes de tudo, saiba quais são os teus despesas e isso é muito importante porque tu vai saber onde exatamente o teu dinheiro está sendo gasto e com o que que tu tá gastando ele e aí a gente vai para a dica número 2, que é analisar esses gastos e aí tu pode ver onde tu tá gastando coisas que tu poderiam trocar por uma coisa mais barata ou onde tu tá gastando dinheiro com coisas que poderiam sair dali, que são desnecessárias. Dica número 3, tem uma meta semanal. Algumas pessoas têm muita dificuldade de economizar. E quando a gente diminui isso pra semanal e não mensal, é mais fácil de tu controlar. Se você é essa pessoa que tem muita dificuldade, você pode começar com valores baixos, tipo 5 reais e ir aumentando de 1 um em 1 um real. Isso vai fazer com que tu se acostume a economizar. Dica número 4. Viva um degrau abaixo do seu salário. Resumindo isso é, não tenham gastos fixos que comprometam 100% da tua renda. Dica número 5. Quando tu recebeu teu salário no início do mês, paga tuas contas essenciais. E aí tu vai ter que dividir o que sobrou entre despesas de lazer e investimento. Separa o teu investimento, guarda ele e então tu vai saber quanto que sobrou para ti para lazer. E aí tu faz as tuas atividades de lazer de acordo com esse valor que tu limitou para lazer, evitando mexer no dinheiro do investimento. Dica número 6. cumpre esse limite que tu estabeleceu na dica número 5. Não vale no meio do mês tirar dinheiro do investimento para sair tomar cerveja. Então essas foram algumas dicas para te ajudar a economizar dinheiro. Queria pedir para te compartilhar esse vídeo com algum amigo teu para ajudar ele a economizar também. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!